Eu crescia achando que era branca. Eu me olhava no espelho e me via como uma menina branca. Eu não conseguia me enxergar como uma menina negra. Quando eu casar, mesmo que eu case com um negro, o meu filho vai ser moreninho no máximo, porque eu sou branca e eu tenho que dar um jeito nesse cabelo. É, é crespo, mas ele é fino então ele sempre re, é, quis um tratamento assim, não química eu nunca tinha cortado o cabelo então quando eu alisei ele pela primeira vez relaxei na verdade durou um ano, um tempo ele foi quebrando, foi quebrando foi caindo, quase como uma pessoa com, com câncer, foi muito triste caiu, assim, caiu, cai, cai, cai, careca eu fui começar a me ligar com esse negócio de cabelo, aos 16 anos. Aí também né, menina, já tem um menino que você tá de olho, ele já queria, já cuidar do cabelo e tal. E o cuidar era alisar. Com que frequência você alisava? Ah, era toda semana, todo fim de semana. Foi por isso que aí foi por isso que quando eu decidi parar, que eu molhei o cabelo, meu cabelo caiu. Isso na sua juventude. Isso, isso, isso aí dos 16, 17, 18 anos. Dos 18 anos, 18 anos, quando morar com o um rapaz. E ele não admitia cabelo crespo. Era mesmo que a condição tinha que estar com o cabelo liso. O relaxamento, ele deixa o cabelo todo por igual. O alisamento dá aquele aspecto assim, raiz esticada eu não gostava do meu cabelo cacheado de jeito nenhum. Assim, com uns 10 anos, mais ou menos, eu comecei a fazer a chapinha. Do a constante troca de produtos químicos, quedas de cabelo, hidratações ilusórias, me acompanharam durante toda a fase de adolescência e juventude, pois acreditava que essa era a única forma de tratar o meu cabelo ruim. No passado, eu estava num projeto de teatro um para as escolas, e teve uma, uma menina, era adolescente, né? uma menina chegou para mim e falou assim, poxa, eu queria, é, eu queria ter o cabelo assim, fazer o cabelo assim, é o seu, só que minha mãe não deixa. Aí eu falei para ela, eu falei assim, tá bom, então apertar essa sua mãe agora, um dia você vai crescer, você vai ter seu trabalho, ser é independente e aí você vai fazer o que você quiser. Você não tem referências na mídia, na televisão, nos livros didáticos. Você não vê coisas que, porque eu não me aceitava, né, quando eu falei para minha mãe aquilo, não alisa meu cabelo para ficar bonito. Né? Então nessa fala já, tem, já tinha projetado todo o sentimento que os negros trazem né? de, de se sentir inferiorizado. Né? Todo esse processo histórico que a gente trouxe né? da escravidão, que a gente sabe que isso ficou para as outras gerações, Ficou, né? branco então quando eu era pequena tinha um pouco dessa relação com o branco assim sabe então eu lembro que eu odiava e no salão mas eu fazia escovinha quando eu era pequena e depois teve a fase do relaxamento de raiz que é um tipo de alisamento que estão mentindo pra mim entendeu mas eu mesmo ando para vestibular eu não aguentava mais nem fazer trança nem salão nada disso eu resolvi que eu ia tratar do meu cabelo então eu mesma trançava o meu cabelo e aí fui deixando ele crescer para poder tirar o tal do relaxamento de raiz então eu cortei com tesourinha de papel, gente, todas as pontas lisas, e quando terminou ele virou um black, assim. Eu acho que a minha relação é com a liberdade. Então eu consigo, tipo, era, a minha identidade era um pouco sufocada quando o cabelo também era sufocado. É loucura que a gente faz! E aí foi quando eu, aí foi quando eu continuei, então era cabelo escovado, 24 horas, liso o tempo todo Porque ia pra festa, ia pra aniversário, ia pra churrasco não sei o quê. E aí tinha aquele negócio, você não podia tomar chuva E não podia entrar na piscina e nem na praia Porque se você fizesse qualquer uma dessas coisas O cabelo voltava natural E aí, pra amanhã, eu perdi o namorado Um belo dia, assim, eu tava saindo Choveu, eu não tive pra onde esconder Assim, não tinha lugar pra se esconder e aí, molhou, cara Aí que tem aquela música, né? Tem um funk, né? E choveu, cabelo encolheu. E aí quando eu, aí quando eu cheguei em casa, que eu olhei no espelho, aí o cabelo voltou, assim, né? Crespo, natural, que não era mais natural, porque tanto que eu tinha agredido. E aí quando eu, eu fiquei, acho que 30 dias sem o salão. Aí quando eu fui pra fazer escova de novo, meu cabelo caiu todo. Lembro que eu fazia escova. E saía na mão dele os maços de cabelo. Aí aqui tinha cabelo, aqui não tinha, aqui tinha, aqui não tinha, aqui não tinha. Aqui não tinha assim, não. Então eu corta tudo. Aí meu cabelo ficou assim, um dedo. Assim, um caso. Eu ia muito pra parque Parque Moscoso. Aí, final de semana, minha mãe a gente fazia piquenique, e ela tirava esse tempo para a gente fazer piquenique juntas. Foi um tempo, mãe e filha, uhum. esse tempo, essa coisa eu tive com ela. Uhum. E aí, chamava as amiguinhas e tal. Sim. E minha mãe sempre tentando frisar essa coisa, entende? Da... da do ser negro, do ser negro é belo, ser negro é bonito. Só que tem aquela coisa, né? Pô, você, minha mãe, você falando não vale na época eu tinha, tinha 15, 16, eu queria as pessoas assim, adolescentes dizendo que meu cabelo era bonito, entendeu? Eu tinha essa necessidade, pô, as pessoas da minha idade têm que achar bonito, porque são elas que falam o tempo todo que meu cabelo é feio e que eu sou feia junto com meu cabelo. No terceiro e último episódio da série, mostraremos como as mulheres de raiz forte se reconhecem hoje e como cuidam de suas raízes.